Cadeira Secretária Riva Veja como é fácil e rápido montar a nossa cadeira. Antes de mais nada, retire e separe as peças que vieram na caixa do seu produto. Comece pela base. Encaixe as rodinhas exercendo um pouco de pressão em cada uma delas. Vire o pé e encaixe o pistão na base. Coloque então a capa de acabamento. Encaixe o encosto no assento da cadeira ajustando o plástico de acabamento. Busquei a trava do encosto. Encaixe o pé ao assento e pronto! Sua cadeira está pronta para ser usada.